Direto do nosso canal Pássaro Eletrônico, eu tô aqui com? Osmar. Osmar, não foge não, Osmar, como é que você tá? Tudo beleza, graças a Deus, e aí? O que é que você tá achando desse grande evento? Muito bom. Excelente, né? Excelente. Bom, você cria? Não, eu faço só canto. Mas aí? Pô, faz só canto como se fosse uma coisa simples, e não é, né? Não, como é que é a tua escola de canto? É muito difícil. Tem que ir. por etapas. Muita dedicação? Muita dedicação, muito trabalho. E tem dado resultado? Muito. Estou falando aqui também com? Fabrício Honda. Fabrício Honda. É, e você? Você cria? Como é que é? É um criatório de canto. Certo. Como é que é esse teu criatório? A gente tem um criatório comercial. A gente tem um criatório comercial na sede de Itu, né? E a gente tem espaço para encartar também canto praia, selo prata FH, né? E a gente veio aqui também prestigiar esse evento, né, que faz mais de dois anos que, não, que a gente não se reunia, né. É. Então é uma oportunidade de rever ver todos os amigos, de fazer novos contatos, né. E é isso. <risos> e quem quiser conhecer o teu criatório, né? O criatório, é, não sei se é o criatório Honda, o nome, né? É. Fala para mim o meio de contato. Que vai, eu coloco na descrição aqui no tá. vídeo, né? Se você quiser colocar o site, o Instagram, pode é, ficar à vontade. É, o site é www.curioscia.com.br e o Instagram com esse mesmo nome, Curioscia que a gente tem também lá bacana e hoje quais são os pássaros que já se destacaram no teu plantel ah, a gente tem a maior, maior, maior parte das genéficas que, que tem destacado a gente tem lá no plantel a gente tem Big Ben, tem Maasai, tem alguma coisa de Matuto, Guardião, é, a gente tem o Mega Sena também que era um que a gente tem o que mais? A maioria das internet que, a gente, que tem destacado para aí, a gente tem, tem lá no plantel também. Acho conhecida né? E, e... diga-se de passagem, tudo genotipado, tudo bem tratado. Isso, aqui, isso, isso mesmo. Dentro de isso outro mesmo. padrão, né? É, isso mesmo. Bom, muito obrigado aí pela sua pequena entrevista aqui é. para nós. E quem quiser conhecer mais, entra aí no Instagram, entra aí também no site, né? para conhecer o criatório comercial do nosso amigo aqui. É isso, obrigado, hein? Eu que te agradeço. Tô falando com? André Rami. André Rami. Deixa eu perguntar para você e você cria Vou começar a criar agora. Estou adquirindo algumas aves para criar. Eu criava no Líbano outro tipo de pássaros. Faz quatro meses que eu vim para o Brasil e eu estou aprendendo a criar curió agora. Se você quiser contar um pouquinho dessa sua, dessa sua história de você estar tá aqui no Brasil recentemente, okay. se você quiser falar. Ok, eu sou brasileiro. Eu fui com sete anos para o Líbano. Voltei com 20, depois fui com 30 e agora estou voltando com 40. Sempre criei pássaros desde a infância. Montei um criatório de tarim veneno venezuelano no Líbano e é, cheguei a enviar para todos os países árabes o tarim venezuelano mas com a paixão pelos pássaros silvestres, agora no Brasil vou voltar a criar e eu quero criar Curió. Bom, e entrando no mundo do, da criação de Curió, é, o que é que muda, você que é acostumado a criar esse pássaro chamado de tarim, né? Sim. o que é que muda na sua maneira de entender? É um pouco mais difícil, o desafio é maior, a dificuldade é maior, é um pássaro que é, que é um pouco mais complicado, o tarim é um pássaro que está quase perto do canário, que, ele, que é mais fácil de criar, e a inteligência, né, do Curió a inteligência e o valor maior, apesar que não, não é meu objetivo em... E montar um criatório para lucrar Porque eu sou dentista uhum. Mas é um hobby que desde a infância É um vício né, que todos nós temos né. Pô, bacana E essa migração que você está fazendo aí Espero que venha lhe dar muito resultado Muita alegria principalmente né E assim, eu queria também te perguntar é, O que é que você já tem Se você já tem alguma coisa Se você não tem pode falar também, não tem nenhum problema E aí eu quero que você fale Se você também vai migrar para o mundo Do Praia Clássico qual, qual qual vai ser a linha de canto Que você vai encartar no teu espaço Eu estou conhecendo agora Eu não posso te dar muitos detalhes de genética Mas é... O, os dois é, senhores que você acabou de entrevistar Eu adquiri deles pássaros Eu estou com dois machos e cinco fêmeas de Curió é, Sim, para o canto praia clássico Poxa, bacana Muito obrigado, obrigado. Aí, pela sua entrevista aí. Muito obrigado por ter te conhecido aqui Vou obrigado. colocar, vou colocar a no, o nosso bate-papo lá no nosso canal lá, E espero que você fique bem contente aí, de ter participado dessa festa aqui Falando da festa, o que, é que você está achando aqui da festa? Muito bonita, maravilhosa eu tô com a minha esposa, minha filha. Prazer. Que estão conhecendo a cultura brasileira. Então tá, eu tô adorando. Tomara que seja a primeira de todas, de né? Muitas, de, né? Muitas, de muitas, né? Eu que agradeço, tá? Valeu, muito obrigado. obrigado. Obrigado. Mais uma vez aqui os amigos aqui, Sejão. E aí, gente, como é que tá? Estamos aí conversando com os amigos, conhecendo. Quem é esse amigo nosso aqui? Ah, Segipe, Cegip de Criatório WS de Itaquá. Aí, ó, quem é que não conhece o Cegip? Amigo? Amigo do Marcão, amigo Nossa, do Messias, isso. meu amigo também. É isso aí, é isso aí. Vou deixar lá à vontade. Obrigado, obrigado por vocês estarem aqui. Deixa eu interromper um pouquinho aqui para conhecer esses esfera que estão aqui ó, só gente de alto padrão, grandes criadores de Curió, queria saber com quem que eu estou falando aqui. Valdir de Santa Catarina, Joinville. O que é que você tá achando aqui desse grande evento, como é que você tá nessa expectativa? Excelente, participei desde a primeira Paeja do Lua e agora os últimos dois anos não teve, mas estamos aqui presente novamente, está sendo um sucesso maravilhoso. E já são oito né? Oito, oito festas com chopp um à vontade, comida à vontade, boa música e alegria. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Obrigado, meu garoto. Muito obrigado. Foi um prazer. Deixa eu falar também. Deixa eu falar também com esse grande amigo aqui. Qual o nome do senhor, por gentileza? O nome de guerra, é Piedade. Sou conhecido no mundo do Curió como Piedade. Meu amigo Piedade, que prazer em estar te vendo aqui. Queria saber como é que você está e o o que é que você tem criado no momento aí? Fala um pouquinho dos teus pássaros aí. Eu me arrisco a dizer que a paella do Lula faz parte da vida do Curioseiro. Quem quiser participar desse evento, para sair daqui reabastecido, recompensado pelo amor ao Curió, não pode faltar. Eu já participei de várias e continuarei, se Deus me der saúde, de participando também. Muito obrigado aí, meu garoto. Espero que você esteja bem contente, como todos nós estamos aqui nessa grande festa, nessa grande, nesse grande evento, né? Com certeza, o Lua tem uma liderança incontestável e em função dessa liderança é que nós estamos aqui também. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, valeu! Queria conversar um pouquinho com os amigos que estão aqui nesse grande evento. Qual o nome do senhor? José Mendes Monteiro. José, e aí? O que é que você tem achado aqui nesse evento? Você está gostando? Quantas vezes o senhor já veio, já vem sempre? Fala para nós um pouquinho aí. Olha, eu tinha, tinha um motivo que eu não tinha condição de vir, que era a minha esposa doente. Realmente, ela faleceu e eu realmente... É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Minhas filhas me perturbaram para eu vir aqui. E realmente é uma coisa maravilhosa. Nunca vi tanto, tanto criador, tanta gente conhecida através de, de, de telefone. Chega aqui, a gente fica surpreendido com esse evento. Muito, vou vir sempre agora, com certeza vou vir sempre. Muito bacana o evento, muito, né? Muito, muito, muito bom. Eu, e, o senhor, e o senhor cria o quê? O que é que o senhor cria? Fala um pouquinho dos pássaros que o senhor cria. Eu crio o Curió, o criador praia clássica, e de alguns amigos que tem a genética boa, a gente vai. vai procurando melhorar e aprendendo com todo mundo. É, só para ficar claro, é, fala de novo o teu nome e o, o nome do teu criatório. José Mendes Monteiro, criatório Vale Eldorado. Prazer muito grande em recebê-lo aqui no canal Pássaro Eletrônico. Meu nome é José Alves, tá bom? E eu estou muito contente em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a ter, a ter, a ter a oportunidade de ter vindo para uma coisa tão grandiosa. Obrigado, obrigado mesmo, tá bom? Você também. Um abraço. É, um abraço, um abraço. Valeu, obrigado.